Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no meu canal, hoje eu vou falar sobre a panela de arroz elétrica. É... Ela é a panela, essa minha panela é da Britânia, ela tem capacidade de 10 xícaras, que é esse potinho que vem nela mesmo, ó. Então ela fala que ela é... dá pra fazer 10 desses copinhos aqui. Ela tem na versão dela um pouquinho menorzinho, eu até tinha uma menor, se eu não me engano, acho que era... 5 xícaras, essa daqui já é um pouquinho maior é, porque aí vem minha mãe almoçar aqui e aí eu consigo fazer bastante arroz a outra ela é mais pro dia a dia mesmo, mas também é muito boa, ela é da Mundial e aquela pequenininha tá saindo em torno de acho que 150 essa maiorzinha em torno de 280, 250 depende da loja ou comprar pela internet, né e gente, isso aqui é maravilhoso, é uma mão na roda, é, dá pra colocar óleo, colocar alho, cebola, tudo dentro dela como se fosse na panela mesmo de que vai no fogo mesmo, que não, não, não estraga, não atrapalha em nada. Eu coloco todos os meus temperos aqui e não fica aquele arroz é, ou muito duro ou papa, porque ela é na medida certinha, gente. É cada uma dessa aqui de arroz, eu coloco duas de água. Então, se colocar uma de arroz dessa, duas de água, é sempre o dobro. E dá super certo, o arroz fica sempre soltinho, é uma mão na roda. Sem contar que ela tem a função de aquecer. Então, tipo assim, ah, ela ficou pronta, você não precisa desligar. Ela fica ali, ela fica aquecendo. até tem esses dois botãozinhos, é aí é cozinhar e aquecer. Aquecer, geralmente, ela... Ela, ela liga sozinha e fica lá aquecendo. Então, é, se você tá tomando banho e o arroz ficou pronto, você não tem que ficar, ai meu Deus do céu, será que o arroz tá pronto lá na panela? Será que não sei o que? Não, ela já vai no modo aquecer automaticamente, não vai queimar seu arroz, você não vai precisar ficar preocupada e vai ficar tudo certo e quentinho, gente. Então, tipo assim, é, vai demorar pra comer? Deixa lá aquecer, lá, não vai queimar o arroz que tá lá. Ela fica quentinha é, num, num, uma temperatura, numa temperatura boa pra, pra gente comer e é super rápido, gente, muito rápido mesmo, né? em torno de 20, 25 minutos o arroz já fica pronto. E que nem eu falei, né? se a gente tá fazendo alguma coisa, esquece a panela no, arroz, no fogo, não acontece, não acontece de queimar, não acontece de, de, de estragar o arroz, porque ela já vai no modo cozinhar automaticamente, gente. Ela é bem grandona, tem umas de, de, tem umas de inox bem bonita também, bem legal e super vale a pena ter uma dessa. Tem a panelinha também de arroz que ela já vem com a depressão que dá pra fazer é, feijão, é legal também. Eu não tenho dessa aí, mas quem sabe aí eu compro pra mostrar aqui pra vocês no canal. E é, eu deixo essa super dica então aqui pra vocês Essa panelinha de arroz maravilhosa e prática O arroz fica uma delícia, prático Pra você dona de casa que eu trago aqui dicas Pra facilitar a vida de vocês, a minha vida E é isso aí que eu, isso que eu vou deixar de dica pra vocês hoje Vou deixar um vídeo com vocês Como eu faço a limpeza dela E como é, eu faço o arroz nela também Aí eu tiro aqui. Aqui ela tem essa válvula, que é pra manter a temperatura. Aí eu tiro aqui também pra lavar, ó. Ó, eu uso, é, ele vem já acompanhado com esse medidor, em casa eu faço quatro desse aqui. Aí eu vou lavar, depois eu volto aqui pra montar pra vocês. Ó, eu vou... aí pra montar, coloca esse aqui de volta, aí coloca aqui na tampa, ó, encaixa, coloca a panela aqui esse aqui é ele é para quando eu abrir a água o vapor que tiver aqui cai nesse recipiente não cai na mesa se, se você quiser colocar na mesa direto sabe aí ele não faz molhadeira o potinho né que eu mostrei aí coloca na tomada ai Bianca pode colocar óleo nessa panela pode colocar tempero pode normal que nem se eu fizesse na panela do do fogão, aí coloco o óleo e eu coloco meu alho, ó, vou ligar ela aqui, não encaixou, ó, tá vendo? Aquecer e cozinhar, aí coloca em cozinhar, só que deixa eu baixar tanto. Aí eu abro, cozinhar que ela já vai ficar numa temperatura maior. Aí ela vai esquentar o óleo. Vou colocar meu olhinho, meu alho triturado que eu faço. Casa mesmo, Eu vou colocar meu temperinho de arroz lá de Minas. Olha, olha, olha, olha. vou colocar meu sal. caldo de carne, né, Lili? Mas aqui não é lugar de colocar caldo de carne. Esse aí a gente coloca no feijão. Pode ser? Tem. Ah, então tá bom. Sim. A luva dela. Tem luva e quer colocar meia na mão. Tirou. Tirou. Falou tirou pra ficar bonita. Não, tirou, olha. olha. Que legal. Coloca lá na sua panelinha. Cadê essa? O seu fogão vem aqui, câmera. Filma aqui dentro. Espera que eu já esqueça que hoje está frio demais. Então, eu coloquei quatro de arroz, então oito desse aqui de água, mesma medida. E bora fechar ela. Fechar ela aqui, ó. Conferir se tá no modo cozinhar. E esperar. Já já eu mostro o vaporzinho dela saindo e mostrar também é, quanto tempo... Ela demora para fazer o cozimento do arroz. Ó, aí, ó, ela ficou com esse vaporzinho. E E já tá aparecendo aqui também, ó. Que já está pronto. Agora só está aquecendo. Se eu quiser desligar, eu posso desligar. E se eu quiser deixar ela aquecendo, ela fica aqui aquecendo. Aí tem essa opção. Eu geralmente já desligo. Eu posso já deixar na panela e depois só esquento de novo. Olha. Tudo prontinho. Uma delícia, gente. Sempre soltinho. Acho que até esse aqui tá pertinho, pra esperar. Ó, soltinho, ó. Só comer. E aí, gostaram dessa dica aí? Como que a gente faz? Como que eu limpo? Então, gente, é, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, compartilha, se inscreva no canal se você não é inscrito, que sempre eu tô colocando vídeo aqui super legais para vocês. Então, é, eu vou ficando por aqui. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!